Olá! Já viram o que é que eu tenho aqui atrás? Mais um F450. O meu F450 agora para testes. Onde já tem a parte eletrónica toda do fantoche. Onde já fez o primeiro voo. E voou bem. Mas não é por isso que eu fiz hoje o vídeo. Mas sim, fiz este vídeo hoje por causa... Estou ansioso para tirar ele dentro da caixa. Por isso, se no final gostarem, demonstrem, compartilhem com os vossos amigos...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 Duas encomendas, o que aqui é vai dentro também é vendido numa só encomenda e eu já vou explicar durante o vídeo porque é que eu tenho isto em duas encomendas. Isto não é nada mais, nada menos do que uma caixa. Gosto muito do aspecto do frame do S500. Este kit costuma vir todo junto. E eu comprei em separado por causa de uma razão. O conjunto todo, o um único kit, passava aos 22€. E ao passar nos 22 euros corria o risco de parar na alfândega. Porque cá em Portugal todos os produtos acima de 22€. Estão sujeitos a ser taxados. Tanto pode passar e não ser taxados como serem taxados. Eu já tive produtos abaixo de 22 euros que pararam na alfândega, mas mostrei a argumentação que eles custavam menos de 22 euros e eles libertaram logo o produto e não paguei mais por isso. Só perdi foi tempo, tive que esperar mais um mês até a alfândega libertar o, o produto. Daí a razão de eu terem feito isto em duas encomendas. Assim, este custava menos de 22 euros e este também e passaram os dois, mesmo que um dos dois ou os dois parassem na alfândega como cada fatura estava abaixo de 22 euros, eles eram libertados e eu não iria pagar mais por isso pronto, daí a minha explicação agora vamos desembrulhar isto tudo isto aqui só são os pés nada de mais eu abri os envelopes no início, que era para ver o que era não os tirei, foi dentro das proteções Ora, a parte de baixo é simples, são os pés do frame. Ora, eu vou já montar os pés, já fico com os pés arrumados. Isto fazer um bocadinho da de força. Depois tem que ser centrado. Ora, desde já o acabamento não está engraçado, sim senhora. Estou a gostar bastante do que estou a ver. Ora, ainda traz parafusos que é para depois apertar o frame. Agora vamos aqui dentro. Aqui é onde está a magia. Ora, vem com aquelas pernas, porque o Mokita é vendido em separado com aquelas pernas que eu não gosto de ver nos drones. Traz aqui duas barras, parece-me ser fibra de vidro. O que é que isto traz mais? Traz aqui os quatro braços. Claro que isto não tem nada a ver com os F450. Os F450, os braços são diferentes. E eu gosto muito destes porque não tem ali aquela pernita. Também claro que assim torna-se mais frágil. Porque não tem ali nada a fazer de reforço, aqui em baixo. Levantando o resto da caixa. Ora, aqui por baixo isto está encaixado assim de maneira esquisita. Ora, a caixa, ao lado. Pode ser um dia que faça qualquer coisa com um conjunto que eu tenho aí, que eu já tenho muitos pés destes. Ora, borrachas e os apoios. e os apoios as borrachas ora, o avanço para apertarmos a câmera ou apertarmos a bateria com mais parafusos que é para apertar para se ver parafusos, em inox ultimamente tenho estado a receber todos os frames com este tipo de parafusos parafusos são inox pelo menos não enferrujam não são como estes aqui pintados isto começam a encravar e é um 31 mas também temos que ter cuidado em inox mal apertado estamos logo a dar cabo da rosca onde isto vai apertar Ora, mais cá dentro não tem mais nada. Aqui os pleitos superior e inferior, Plate superior Opa, com um bom acabamento, tem pormenores muito interessantes. Aqui a dizer que é a edição de 2015. O sítio onde foi feito, ali com a seta, tudo assim adorado a toda a volta. A dizer aqui que é o S500. O pleito inferior. Embaixo a dizer que é o S500. A dizer onde é que foi feito. A edição. Depois tem aquele preto mate fusco. Que até é engraçado. Depois tem aqui vários sítios com mais e menos. Os esques para a gente saudar os esques. No mais e no menos. Aqui está um mais e um menos muito grande. Depois muita furação aqui. Este aqui é um pouco diferente dos frames do F450 Ora um manual esqueçam aqui do manual uh, a pecita vinha por baixo esta aqui, isto é para a bateria para apertar a bateria por baixo que é sempre bom termos a bateria por baixo que assim é mais fácil da controladora estabilizar o drone e depois à frente, quem quiser usar uma câmera com gimbo aí já tem que apertar, arranjar outro sistema para apertar depois no frame. Ora, depois de ter dado uma vista de olhos nisto, vamos montar isto tudo muito rápido. Estes grossos aqui, normalmente são dos motores. Normalmente, estes mais compridos, é sempre por causa das pernas, para apertar as pernas. E este parafuso, tem que ser os parafusos de apertar o frame. Mais uma bateria carregada. Começando. Os pés tem que ser de algum sítio. Sobre um parafuso, traz um parafuso de reserva, olhando assim para isto. Agora vamos imaginar, uma F450, a parte elétrica toda montada aqui. Já fica aqui com um suporte suficiente para andar com o gimbal. Para quem quiser um drone deste tipo, com gimbal, já tem o sítio para pôr. Tem aqui umas pernas engraçadas, parece uma galinha. Isto. Ver qual é os parafusos que encaixam aqui em baixo. Ora, são estes e agora tenho que encaixar isto ao gudos, não sei onde. Assim, será aqui. Assim o olho, sem olhar para o manual. vou fazer batal, então vou copiar. É? Ou aqui, ou aqui, porque a furação é igual. Por isso, podemos pôr estas borrachas aqui nesta zona. Tanto aqui, como aqui, como aqui, como aqui. Damos quatro níveis. Aqui as duas barras de vidro. É preciso fazer força. Se calhar isto com um bocadinho de vaselina. Resultava. Melhora. E não se riam. Ora. Colocado. São uns parafusos especiais. Ficam embutidos na placa. Que também traz um parafuso a mais. Não vai a gente perder-lo. É a primeira vez que eu recebo um frame que tem deste tipo de parafusos diferentes de mover. e assim fica a face metemos a nossa fitazinha uma coisa que isto tem mal devia ter trazido uma daquelas fitas que a gente segura a bateria se é que era assunto Ora, vamos imaginar que a nossa traseira é esta assim por exemplo vamos supor que colocamos aqui a bateria e colocamos aqui um gimbal e ficamos com este aspecto: de bateria atrás, gimbo, até mesmo em cima dá para pôr algum equipamento, algum transmissor. Pôr aqui um transmissor, por exemplo, se não couber aqui para cima. Pronto, esta parte já está. Agora vamos aos braços. Que por acaso não cometi o erro que aqui só leva dois parafusos. Agora estava a olhar e pensei: bem, agora vou ter que tirar isto tudo porque está a masturbar aqui o verão. Ou neste caso o tubo, senão o darão um é tubo Ora, já vos disse que isto a filmar e a montar é bastante difícil porque temos aqui as luzes à volta temos aqui a câmera que está sempre perto um bocado o trabalho não nos podemos esquecer que estes frames são um pouco mais caros do que o frame do F450 estes aqui como tem mais material torna-se um pouco mais dispendioso mas que fica muito bonito depois de montado como veem aqui, isto é muito baixinho o que eu vou fazer neste frame é montar uma APM como tinha numa, na minha série do F450 deixo aqui em cima um card a mostrar a minha série irei por esse caminho APM, GPS, motores neste caso, motores melhores que eram razoáveis Deu para os, primeiros, para os meus primeiros voos, e felicidades e tristezas, e quando tive aquele trágico acidente. Este é para seguir o mesmo caminho, só não espera fazer dele um submarino. Por isso estou direitinho, como eu tenho um gimbal a mais, provavelmente vou usar aqui o gimbal. Mas ainda estou indeciso se faço vídeos a montar aqui no canal. Como já tenho o F450, o início iria ser todo igual. A montagem, soldar a escas, até mesmo a configuração ia ser muito idêntica. Daí eu estar indeciso se irei mostrar este frame a ser montado aqui no, no canal, ou então só vou mostrar o final já ele a voar e fazer uns voos e fazer algumas cenas engraçadas com eles. Estou a gostar muito aqui desse pormenor de encaixe com este pormenor faz com que o drone fique mais certinho na montagem toda a furação estava a ter certo não estou a ter dificuldades como acontecia no f450 tinha muitas dificuldades com a furação ora, fica bastante engraçado eu vou mostrar depois umas imagens do frame assim mais um pouco afastadas porque aqui, como eu tenho a câmera nesta posição não consigo mostrar parece ser um frame bastante resistente sobraram-me 3 parafusos e depois tinha aqui estes grandes, que era por causa de se usasse os pés, aqui por baixo não se lembram destes motores? como eu tinha um de reserva, foi o único que cá ficou ora, aqui a furação e está a bater no sítio porque daqui dá para ver que eles vão bater no sítio claro que eu não vou usar estes motores eu vou usar já os motores com rosca, são muito mais práticos depois de ter experimentado motores com rosca no veio para apertar as hélices não quero outra coisa é muito mais simples e nunca ficamos com aquele medo da de, de hélice ai vai se soltar porque eu apertei mal ou então não partimos hélices porque ai tenho medo que ela não, não fique bem segura por isso tenho que dar mais um aperto aqui só vou meter os dois parafusos onde tem aqui já o sítio para passar os fios para baixo sempre fica mais engraçado o frame pesa nada mais nada menos do que eu já sei quanto é que é, mas vocês ainda não. Neste momento está a pesar 443 gramas. Vai ser o meu Pagani dos drones. Vai ser a minha joia. É muito bonito mesmo. Não sei se vocês conseguem ver. Mas os braços aqui são côncavos. Fazem assim este formato. Detalhes que depois o frame fica com ar mais premium. Já não fica... Um drone tão rafeiro. Está muito bonito mesmo. Quem quiser pôr a controladora cá dentro. Isto é muito apertado. Não sei se hum, a APM cabe aqui dentro. Com a esponja. De, por causa da vibração. Mas neste momento. O interior tem. Tem um pouco menos de 18mm. Por isso todas as controladoras altas. Não cabem aqui dentro. Se quiserem ajudar o canal. É muito simples, basta pôr um gosto no vídeo, partilhá-lo e incentivar quem não é subscrito, subscrever. E até já!